assim para trás os, os momentos, né, as fases que a, que a província passou, desde os primeiros frades que aqui se instalaram, que aqui vieram para o Rio Grande do Sul, é algo muito, muito bonito de ver toda a história, também tem muito suor, muita dedicação nisso, depois de ter se instalado também grandes, grande número de de seminaristas, depois de frades, também com muita luta, muita dedicação que aqui nessas terras deixaram a marca né, de, de São Francisco de Assis, com muita, muita luta, muita, muita perseverança, também com, sempre com a nossa característica da, da nossa província também do, do, de todos os frades, que é a alegria, com a alegria seguir o chamado de Deus últimos tempos o número talvez não é mais tão, tão grande né, de frades mas conseguimos ao meu ver nos concentrar mais temos bonitos exemplos de pessoas que vivem a vida franciscana em meios inseridos em meios pobres junto aos deficientes junto às pessoas necessitadas então é algo muito muito bonito ver que esse, o carisma franciscano, ele passa às vezes por, por aspectos diferentes que, uh, que tem maior ênfase, né? mas que hoje os frades vivem também o carisma franciscano, desde a presença dos primeiros, primeiros freios que aqui vieram. E olhando assim para o futuro, eu vejo com grande esperança, com grande alegria, a nossa província que ela possa também passar por sobre as dificuldades e que os frades possam viver com alegria hoje o mundo necessita tanto dos do, de uma palavra de, de conforto de estarmos próximos das pessoas, os frades estarem próximos das pessoas possamos ser essas pessoas alegres junto do povo como diz também o Papa Francisco que a igreja Gosta e quer também que os frades se façam presentes junto do povo, que possam ser esses sinais da presença do reino, no reino de Deus que juntos estamos.